Olá, galera, como Hoje vamos falar sobre os três modos semiautomáticos de sua câmera e o modo manual aí, vale? Vamos de um. Vale, então antes de entrar nos modos semiautomáticos aí, vou regressar aí uns passos lembrar do modo automático, né? Então, o modo automático é modo verde aí de sua câmera e, e é um modo aí que é, por vezes é mal visto aí, não? Né? como um modo meio de flor assim, <risos> pero pelo bueno para quem está entrando agora hora se essa é uma possibilidade não? eu não sei nada de na câmera quero fazer fotos e ok então vou assim modo automático é show eu, eu tento tratar vengo tratando assim essa abordagem não? desde os vídeos passados onde eu abri de, de los do treino da exposição e as medições de luz, etc. A ideia é como um caminho aí, então tu empieza em automático e vai indo por os modos semiautomáticos até chegar ao manual. Então, a abordagem que vengo trazendo é: o modo automático é o modo com menos possibilidade criativa, e tu vai incrementando isso até chegar ao manual. Então, o modo manual é o modo com mais possibilidade criativa. E hemos visto já nos vídeos passados um pouco disso, assim, né? Como eu aprendi a controlar a entrada de luz e minha câmera, me oferece mais, aumenta a minha abanico aí de, de criatividade, né? Então, o modo manual, por ser, é um pouco mal visto, assim, né? Mas eu vou passar umas fotos aqui é, de um fotógrafo que se chama Marcos Lopes. Fotógrafo argentino, vou deixar umas fotos dele aí e, e vou deixar um trecho aí de um comentário. Ele estava comentando essa última foto e em, em uma conferência e ele, ele, ele disse: 'Não, e bueno, vou deixar ele pedaço, ele, ele trecho aí que ele que ele, ele, ele habla sobre modo automático um pouco, né?' Me estoy en ese momento, soy un director de teatro, genero un espacio escénico. Le digo a mi asistente que ilumine. Ya no sé ni cómo andan las cámaras, no veo ni de cerca ni de lejos. No me interesa cómo se usan las cámaras. Yo, no, esto no lo digo como chiste, saco en verde. ¿Qué quiere decir saco en verde? Que hubo 40 ingenieros japoneses. Pensando como en verde sale todo bien. Esta... Entonces, por ejemplo, él comenta eso de modo automático. Me parece interesante traer así, eh, Porque hay mucha esa condena, ¿no? O sea, esa, hay mucho esa escala, ¿no? Si yo hago en manual, yo soy yo voy evoluindo mi fotografía, así. No sé si bien evoluindo así, ¿no? O sea, yo creo que son posibilidades, así. Entonces, lo que yo sugiero es Aprenda todos os modos, domina todos os modos e, bom, bueno, se tu quiser fazer foto automática, vale, abra, da igual. Assim, é, é tu fotografia. Então, depende do lo que quieras. Assim, aprender, é porque aprender a trabalhar com cada pincel aí, assim, por assim dizer. Vale. Então, dicho isso, vou entrar. Então, o modo automático ele. Hace tudo por ti, assim, basicamente. Então, se precisar aprender a ele. O flash da câmera vai prender solo. Tu não faz nada, assim. Eu não suelo usar, assim, mas é uma possibilidade, assim. Está dito, não? Né? É, salindo do modo automático, temos tem, o modo P, o modo Program, não? Né? Esse modo, ele é, são os modos semi aí não? Né? Basicamente, o que te vai dar de possibilidade, não? Né? A, a diferença dele automático, ele te vai permitir ele rir. Os modos de enfoque aí, é, Balance de blanco, que vamos falar em próximo vídeo. É, modo de enfoque, todas as outras coisas que tem aí e ele vai permitir tu ele aí. Vale? Já aumenta um pouco o abanico aí de, de possibilidade né? pelo todo o demás, toda de de la va a compensação de exposição da câmera vai ser só. Agora, ouro. Oh, os modos semi-automáticos, se eu quero que eles funcionem assim a as, as 100%, né? eu tenho que pôr o ISO em automático, então eu vou, vou encerrar aqui. É, é muito sensível, esse de então o ISO, eu não abri do passado, mas liso. ISO, como tu entra em menu, e, e ele erra incluso um rango aí, quando ele tu automático, então se ele puder que o é ISO automático de 100 a 1600, por exemplo. Então esse ISO vai ficar oscilando aí. Automático, né? Então, se eu pongo MIS automático, eu trabalho com esses três modos eh, semiautomáticos al 100% Então, se eu pongo MIS automático em modo programa minha câmera vai ser basicamente tudo eu vou poder ler todos os demais Inclusive, modo P aí, eu já escutado, não não recordo que nomes, pelo de fotógrafos aí, meio famosos aí, famosos que. Se a é fotógrafos são famosos, fotógrafos digo profissionais que, que usam esse modo aí. Se a é quando... Os fotógrafos de caia já escutaram a palavra que usam. Porque é tudo muito rápido, então vocês põem em modo P aí, vale? Ele, ele rea balanço de branco, ele rea o modo de enfoque, etc. Vale? Então vocês... É, é um modo que pode ser útil se é tudo muito, muito rápido, como na um caia, por exemplo. Né? Vale? O modo S... É, shutter Speed Então, em esse modo, a prioridade será a velocidade de aberturação. Eu já ia falar da velocidade de aberturação. Então, se eu pongo esse modo com ISO em automático já configurado, eu vou poder eleger minha velocidade. Então, eu vou poder decidir se eu congelo a imagem ou se eu, eu hago ah, esse efeito barrido. Né? Então, eu vou poder eleger essa possibilidade. Eu tenho essa possibilidade de eleger 11. Então, você, a abertura e ISO a câmera vai decidir para ubicar uma melhor exposição, vale? Na velocidade, eu não falei no vídeo passado, então é bacana. Porque a velocidade ela tem assim, um valor limite padrão, aí, que é 1 60, vale? Então, eu tenho uma câmera em punho, eu uso, por lo geral, 1 60 para que minha imagem, minha fotografia não salga movida aí, vale? 1 60 é um, um valor aí meio ideal, assim pero no, na, mesmo nada regra não, ou seja, é eu posso trabalhar com velocidades mais baixas se eu conheço aí meu punho né, como como algo foto fotografei, então eu posso ser fotógrafo com um barra 30 e não mover minha câmera, independente aonde, pelo um um valor standard aí é um 60 e um barra, a partir de um barra 125 tu já começa a congelar a imagem um 250, um barra 300 e pico etc, vale né? Modo abertura, igual, pero a prioridade será em abertura. Entonces, de modo A, ¿eh? yo eu posso decidir a la, la abertura de mi diafragma. Então, eu posso decidir se si eu quero uma menor ou maior profundidade de campo e minha câmera vai elegir todo o demás, ¿no? Ajustando a exposição aí. Agora, vale. e o modo manual, eu puedo então, regular os três R, aí abertura, velocidade e ISO então, eu, dependendo do de que queira para minha fotografia eu vou arrumar com isso, então se eu quero maior profundidade de campo ou menor profundidade de campo então eu abro ou cerro meu diafragma e vou começar a minha exposição com velocidade e ISO, Depende aí do ambiente e etc então tu sempre tem que estar tá ferrando aí o exposímetro e ver o que quero tu com a imagem né? vale? então se eu quero por exemplo Congelar a minha imagem, vou ter que subir minha velocidade, mirar meu minha e ver onde tá, que leitura ele me ela de luz. Hein? Então, eu, a partir disso, vou abrir minha diafragma, compensar com o liso, dependendo do ambiente. Aí, vale. Tem que recordar também de ajustar a medição de luz, hein? que já já abri em vídeo passado, para que tu tenha uma leitura aí, é, uma leitura mais realista aí da imagem, vale? já, já abri aí, acessa aí, mas isso, vale, então vocês, é, os modos que eu uso personalmente é manual e já é usado por vezes uso em modo S, aí, vale, Shutter Speed, então vocês, por vezes eu pongo esse modo, miso automático e só eu decido na velocidade, então vocês, isso em Kai assim, não? principalmente falta de Kai assim, então eu decido se eu quero conrelar ou vai ser varrido, nada mais. Isso, às vezes, por vezes, uso, Mas, assim. por geral, o que eu faço é modo manual e deixo o ISO em automático. Entende? Então, se eu em K, eu uso, por exemplo, em manual, ISO automático. Então, eu deixo um rango, um rango aí de ISO de de 100 a 800, depende de, se é de dia, né? 100 a 400. Por quê? Porque, por vezes, vamos estar enfocando em sombra, por vezes, vamos estar enfocando em... En la calle, então oscila muito a luz aí, Então eu deixo esse ISO oscilando e decido os outros dois, assim, abertura e velocidade, né? Vale. É, é isso. são os três modos semiautomáticos e o modo manual aí. E com isso aí, já tá, vale no próximo, no próximo vídeo eu vou falar sobre o de branco aí, que é um tema muito interessante, um tema bacana, assim. É isso, até a próxima.